Acabei fazendo a recarga de 250 reais Que foi pra poder pegar esses outros Olá rapaziada, suave? Aqui eu sou o Titi Pra mais um vídeo pro canal Então galera, eu fiz uma recarga aqui de 19 reais Que vai dar um total de 4 mil cupons Aqui no Dragon Tank No servidor Quarto Que tinha gente até comentando aqui, né? Deixa eu pegar o comentário aqui do inscrito Hum, cadê? Aqui ó Comentários. Que ele falou o que? Só evolução não serve, hein? Tem que ser top 10, pô. Eu acredito. Então vamos lá, né? Vamos tentar pegar top aqui nessa. Será que a recarga cai na hora? Cai na hora, né? Tô com 9k de cupom. Tinha que pegar algum prêmio, né? Mas não pega nada. É a coisa que eu vou pegar isso aqui, né? Isso aqui é 40 mil cupom. Isso até é doido. Deixa eu ver que eu consegui, pegar. Eu consegui pegar só esses anel aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vou transferir esses anel. Tem os anel aqui melhorzinho. Beleza Vou Colocar esse anel aqui E esse daqui Aqui pega um, um fc melhor, né, mano e cara que tá muito world Tem que colocar quantos cupom Pra conseguir pegar esse aqui hum. Vamos aqui no melão para ver se tem alguma coisa para comprar hum. Os caras não estão vendendo nada aqui tem Socorro, capeta mais 3 Mais 5, tem? Tem nada Hum. shop Então vamos voltar aqui, galera eu Vim aqui, ó, em atividades Não, em atividades, tinha um negócio aqui pra recorrer Falei pra galera que eu tô comprando super quebra E é isso, né? Então, incrível. Tem um anel mais 3 aqui do romance e uma pulseira aqui de Vênus Vamos tentar um mais 7 aqui, mais 8 né? Vamos ver se consegue, né, parceiro? Você vai conseguir não, mas Vamos tentar Vamos comprar isso aqui também e mais 7 foi, hein? Mais 8, hein? Será que consigo? Vou não pera, deixa eu colocar esse aqui de vez, né? Faiou. Pelo menos mais 7 foi, né? 3.500. Um salve aí pro bugado 1 um milhão. Vamos ver a continha dele aqui. Pistão, de mais 9. E eu aqui sofrendo de mais. Mais 7 aqui. Pistão miserável. Salve, mano. Tamo junto. Um... Deixa eu ver aqui. Vou colocar mais 4 aqui pro torneio, Hum. tá ficar forte aqui nesse servidor. Hum. Primeira vez que gasto dinheiro no servidor. Na moral. Tá muito bom te gastar meu dinheiro, não, que é O que suave, meu parceiro? Não gostei. Vai dar. Hum. sonho de venas mesmo, meu não é uma recarga tão grande, mas pelo menos o que dá pra fazer, a gente tenta, né? Beleza? A galera não tá querendo me aceitar na associação. De boa. Imagina, consigo fazer, Hum, <risos> <Caiu. risos> Mas imagina se eu consigo. Eita papai, ia ser é uma coisa da hora demais. Fiz uma recarga aqui pra poder ver como que a conta ia é ficar, né? Quais 4K de FC Não consegui pegar esse aqui Beleza Não é grande coisa assim Mas é o que dá né galera E eu tô tentando devagarzinho Acho que a primeira evolução É simples mas tô tentando devagarzinho né Das, três nem pode vir um dano hein no moral tá bom já aqui que tá sem nada aqui né rapaziada só para cumprimentar aquele vídeo então, eu não vou terminar ele por aqui não eu Acabei fazendo a recarga de 250 reais Que foi pra poder pegar esses outros itens aqui, mano Tava foda então eu... Agora eu vou poder pegar todos aqui, ó É um novo servidor, parceiro Daquele modelo eu pego aqui, ó Beleza Agora você vai ver o titi ficar forte Pega só a visão, galera, ó Ó, permanente o que mais aqui nós temos? Aqui. Vênus. Tem o Cabotijouro e o Kit. Vou colocar o Cabotijouro, né? De ver E hoje a gente vai fazer mais uma evoluçãozinha aqui pra vocês. Com junção aquele vídeo, né? Tranquilo. Agora eu quero ver aqueles vagabundos me matar. Beleza. Morterno. Eterno. Um colarzinho aqui. Ah, o que mais que eu posso pegar aqui? O que tem evento aqui pra mim. Vamos dar uma olhada. Infelizmente não tem, né? Mas enfim. Eu tenho quase é, eu tenho 70k de cupom. Mas dá pra mim fazer umas coisas da hora aqui. No entanto, é. Vou comprar aqui um símbolo. Vamos tentar, né? Mais 10 aqui. Porque não é bom. E sem sociedade que eu ainda eu tô. Isso que é o pior, hein? Acho que eu não vou ir... Eita, mais oito, parceiro. Agora vamos aqui. Aqui o mais nove vai... vai ser difícil. Até mais dez vai ser difícil, mas beleza, né? Ah, não, não acredito. Isso aqui é pedra gastada à toa, hein, mano? tá ah, sucesso, fiote. Ah, falhou de novo. Então, esquece. Deixa mais 8. Queria mais 9, mas... Não. Beleza, como meu irmão interferiu o vídeo, eu coloquei mais cinco a roupa e o chapéu também. Hum. Deixa eu ver o que, que eu posso arrumar aqui na né? conta. Aqui tem um dano 1 um, Vou colocar no chapéu Um 3, 3 Beleza Um 2 Tem como eu tirar isso aqui? Tem Então, vem é pra cá vou colocar aqui, ó Ficar um pouquinho mais forte. Eu sei que, ó. Vamos tentar furar isso aqui, né? <risos> primeira broca. Tô animado, mano. Tô animado. O negócio tá fluindo. Agora saber usar os cupomzinhos aqui. Sabedoria 5k Será que eu vou pegar alguém no pvp aqui? Eu vou arregaçar no pvp, mano Na moral Esse cara vai ficar de cara 6k de atributo E fora que eu não coloquei os anel Deixa eu colocar os anel aqui score. Hum. Beleza Tá tudo mais 3 Depois eu posso fundir um mais 4 por enquanto vai ser isso mesmo. Achamos mais três aqui, ó. Pra vocês têm noção, hein, galera? Vai 7k de atributo. Vamos tentar fazer uma fusão aqui. Vai ver se vira, né? Um colarzinho aqui já tá bom, né, mano? Eu podia ver esse colar aqui, ó. De 68 por... Para... Acho que 48, se eu não me engano. Daí aí é da hora. Beleza, né? Vamos tentando aqui. Fail foi tudo galera Moral Tá bom né mano Fiz uma recarga top aqui Segui FC Cupom Tá da hora Tinha um PVP aqui pra finalizar o vídeo Deu 5 minutinhos de vídeo Acrescentando com aqueles Restante de vídeo que tem lá Vai dar um videozinho da hora pra vocês Espero que vocês apoiem né Beleza Tô de mais 8 hein mano o super Eita papai E o servidor é novo hein Vim aqui Fiz a recarga aqui ó Mostrar pra vocês Servidor 4 imortais Esse daqui é de 63 mil cupom 250 reais 249 né Vai é da hora Gente, fiote, vou te falar só um negócio Que o papai tá bravo BT é, é chumar pra não ser Meu filho <risos> ó, Só o seco 649, 646 Pra falar a verdade Será é que você vai aguentar? Vai aguentar a presa do pai? Mas é nada rapaz Deixa eu chumbar. chumbar você aqui Aí ó foi bom te conhecer E foi bom não te ver mais Até a próxima meu parceiro Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa like aí porque é muito importante E vamos apoiar aí né Cada vez mais a gente Fazer uns videozinhos da hora aqui pra vocês E eu tô indo rumo lá Do que o parceiro falou Tô então evoluindo a continha, indo devagarzinho Já já a gente tá top aqui hein? Então é isso né, muito obrigado O link tá na descrição, vem jogar o servidor Porque tá muito top mano Servidor novo. Olha o tanto de gente que tá jogando o servidor. Pra vocês têm noção? Tem gente mesmo. E é isso, né? Até o próximo vídeo. Quais 7k de FC? De mais 8, mais 5 e mais 5. E é nóis.